E aí clan! Sheldon aqui de novo, hoje a gente tá voltando com Ori and the Will of Wisps Metroid One é sensacional pra PC e Xbox One Hoje a gente vai fazer a última hora do jogo de verdade Vamos lá, pegar mais um upgrade também, o último upgrade No último episódio a gente foi pro deserto e pegamos esse upgrade aqui ó, Agora a gente consegue perfurar a areia E hoje a gente tem que voltar lá pra perto do deserto Na verdade é no deserto né tem Vou voltar pro deserto. que lá que se encontra a entrada para a última área do jogo. Que é. É aqui? Tá bom, pode ser. pegar o TP, né? O TP auxilia bastante. Exceto se você quiser farmar dinheirinhos, né? Ó. Oh. moleza agora, hein? Falar o bichão? Eu não lembro disso e Agora a gente tá armado, né? Nossa fadinha tá... 100% Lembra bem a coruja do ombro, a, né? a cara, cega pelo seu passado, grito rejeitou o calor que uma vez buscou, aqui a entrada, vamos lá Depois que a gente pegar esse upgrade, vai. Ainda bem aqui, ó. Antes impossível de acessar agora. Fazível. Vontade dos espectros. Vamos lá. É uma área bem complicadinha, viu? Bem complicadinha. Picos chorosos. Caiu aqui, t -t tudo você... Tudo, tudo mata, né, gente Eles não dão conta, eles não dão conta da gente Eles têm escudinho também, ó A gente tomou muito desacerto né? Nem tentamos desviar na verdade de nada Fomos para cima Na ignorância, deu tudo certo Esse elevador não parece bom sabe? Beleza Agora a gente já chega na área <risos> na área final já... Morrendo. Você vai ter que trabalhar com portais. Tem esses bichos do inferno. Matam a gente muito fácil. Aqui a gente já pega o upgrade final. Que é sensacional. Melhora a nossa movimentação mais é demais. Salto. Segure aqui para vincular. Muito bem. Agora ó. Parece que não deu muito certo. Agora além dos três pulos, a gente usa o salto. E depois dos. Do salto ainda consegue pular duas vezes. Agora a gente consegue voltar por aqui, ó. Não era por aqui que a gente voltou. <risos> Quando você passa pelo um portal, ele reseta as habilidades. Duvido. Pegamos aqui mais um minério Gorlec. Estou com uns problemas técnicos. Uh, conseguimos. <risos> Foi difícil, mas a gente conseguiu. Agora isso aqui por cima. É bem difícilzinho. Aí. Será que a gente veio pro lado certo? Tomara que sim. O que é isso aqui? é o coração do salgueiro. Vamos entrar. A gente teve toda essa dificuldade para entrar aqui. Imagina como não é aqui dentro. Conforme o fim se aproximava. Todos os caminhos levavam ao salgueiro espiritual. Aos nossos amiguinhos. Uma jangada. com fins do salgueiro tá aí o núcleo do salgueiro a gente tem que quebrar essas vinhas que estão segurando o núcleo evitar a todo custo dano Tá né, mas deu certo. Pegamos aqui o save já dentro do Salgueiro e recuperamos nosso HP que estava muito frudiano. Eu um me menino no mapa? Ah, Vocês Vão ver que a área do Salgueiro é até que grande viu, é bem grande. Agora, beleza, vamos abrindo o, por... o mapa dele mostra onde os portais levam, né? Dá pra ter uma noção do drama. Mas vamos lá. Que está indo feito? Depois de muito sofrimento, <risos> a gente chegou aqui na primeira primeira parte. Tá, então, a gente como que quebra? Quebra uma vinha. Uma das vinhas são 8. Por 8 ou 9? Voltar é fácil, né? E.. <risos> e foi difícil. A gente pode fazer aqui. É... Vou tá aqui e salvar viu então, porque eu tive essa grande dificuldade, perdi muitas bolinhas. Então, vamos subir. Bem. Agora. Agora. Vamos dar um zoom aqui. Sai o miolo. A declaração está resistindo, olha. O caminho até o salgueiro está bloqueado. Muito bem. Olha isso. Olha isso. Será que vai ser fácil? <risos> olha, não é brincadeira, hein? Eu não sei como, mas tá tudo tão certo Olha <risos> outra área que é tão mais fácil A gente passa com tanta dificuldade Mais um tumor destruído Ó Pode ver que tem uma área aqui em cima né? Vamos dar uma olhada aqui com carinho isso, é só... <risos> é só cair Beleza Vamos ver como é que está Agora a gente tem que ir pra... esquerda. Nossa! A gente caiu? Não muito próximo de sala. Deixa aquele cara ali, ó. Não vou mexer com ele não, viu? Vamos novamente Jogou para cá, jogou para lá E a gente continua tomando dano, dano... Não deveria estar tomando Tentar entender onde é que bate. Ah, olha só! <risos> eu vento, eu não vi. Olha isso! Que loucura! O. Oh. Temos aqui uma vidinha, um minério goarlek. Nunca é demais, Mineiro Gordek. Ó. Oh. Esse a gente tem uma boa dificuldade também. Quebramos a terceira parte. Nossa, ainda tem, tem chão, hein. Tô bem, tem que voltar agora tudo... Nossa, nossa, nossa, nossa, nossa... Tudo bem, tudo bem, não tem problema... Quietinho... Não, a gente conseguiu quebrar aquele negócio azul, será que dá para quebrar esse aqui também? Embaixo? Será que isso leva? Deixa aqui pra baixo hein? A gente deixou de pegar um aqui viu? Vamos subir? De volta? De volta ao miolo da árvore Agora a gente tem que ir Pra cá é que eu achei meio... meio desafiador, viu? Tanto de dano que a gente tomou na é brincadeira. Muito bem, agora é tipo um chefe, né? A gente colocou negócio de arco. E vamos spamar ele, ó. ó. <risos> é a metralhadora! A gente morreu algumas vezes fazer, viu? Não foi fácil assim não. Até dar certo a brincadeira, né? Agora acho que qualquer, qualquer, lado, não. qualquer lado não. Pegar os negocinhos, vamos voltar nossa, a nossa configuração anterior, que era o imã e também grudar na parede. a gente está Tem sempre que olhar o mapa E nunca é certo Onde a gente acha que está Tem um Oh, o que, que é isso, cara? Tinha um negócio aqui, ó Muito mais fácil Em vez de ter que atravessar tudo aquilo Bom, o que que falta? Agora a gente tem que ir para direita aqui Isso Vamos dar uma olhada Para direita como? A gente matou sem querer o bicho Aqui ó Hum, essa aqui é a pior de todas. Disparada. Na minha opinião é difícil porque precisa. Meio que temporário. Tipo, calcular o tempo, né? Calcular o tempo. Ó, um vai pra cá, um vai pra cá. Isso, exatamente isso. Então o que, que a gente vai fazer aqui? A gente tem que pegar um projétil desse bicho e jogar para dentro do portal e a gente tem que acompanhar ele Tá vendo? Agora a gente tem que pegar esse mesmo projétil e jogar para esse portal e vir para cá e agora a gente tem que jogar para baixo oh! ou para cima, não sei é, para baixo, pode ser para baixo. E a gente tem que quebrar ali, ó. Ó. É difícil, né? É difícil. Assim, a primeira vez que eu fiz foi muito difícil. Faltam só mais três. É tudo para baixo feito. Agora acho que a gente tem que ir ali, né? Meio enjoado, hein? Mais ou menos correto. o oh, que temos ali ó oh. <risos> Zoom. Tá acabando, hein? Tá acabando. Ele abre um portalzinho aqui de leve. Uh, quase! Hum, dava pra vir pra cá. Tem tipo uma área secreta. Vamos aproveitar aí pra lá? O que vocês acham? Hum. Olha, só que temos aqui minério Gorlec Pula Desce flutuando. Agora não tem como salvar, mas nem precisa. Na verdade nem precisa. Muito bem. A gente subiu aqui, mas não subiu aqui. Tô bem, é desses que gira Deu tudo certo, você como, mas tá bom Vou Pegar uma energiazinha Tô bem! Acho que de todos esse foi o mais tranquilo né? Sobrou só um ramo. Mas no nosso mapa eu não tô vendo mais nada. Ah, olha só! A gente passou por e nem... um e nem <risos> nem vi! A gente já está na área mais ou menos Opa, calma aí, cara Olha só, era aqui o tempo todo E... arrebentamos esse negócio caí, isso caiu lá tempo. Onde nós estamos e onde temos que ir? Muito fácil, muito fácil. Tá aí, ó. Feita toda esta área gigantesca que demorou um tempo, <risos> um tempão que a gente vai fazer aqui para esquerda e salvar. E a gente vai encerrando o episódio por aqui desta última área mais difícil. Gostou? Deixa um like, se inscreva no canal, dá uma olhada em nossos vídeos, a gente joga jogos indie, jogos metroidvania e recomendações também. Deixa um comentário pra gente, a gente sempre gosta de estar lendo. E fica assim, até o próximo vídeo e viva amizade.